Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez. Trazendo pra vocês mais uma gameplay. Bom rapaziada, hoje a gente vai jogar Hot League aí, mano. Mano, o último vídeo aí bateu muito, muita visualização aí de Hot League, rapaziada. Vamos tentar chegar mesmo a meta, rapaziada. Mano, tem novos modos, velho. Mano, tô jogando bem agora. Tem, oh, tem torneio aqui, velho. Como é? Tem torneio, tem. Esse negócio, de... esse modo extra aqui é de basquete. Não... Vamos jogar uma vez basquete mano, vamos jogar uma vez basquete, vamos ver se vai dar certo Quero jogar um basquetinho aí mano E é isso aí rapaziada, deixa o like aí se você puder, deixar o like Se inscrever no canal pra gente chegar a 27 mil inscritos aí rapaziada Falta pouquinho a gente chegar a 27 mil E é isso aí rapaziada Vai começar o basquete mano É quantas pessoas? Conta quanto, quantas quantas? Eita mano, é quatro contra quatro tropa A nossa sexta beleza Opa Calma eita, eita, eita, mano, já foi sexta deles, velho Já foi sexta deles, velho Mano, eu joguei mal, mal agora, velho, vou jogar outra, hein, se não jogar essa bem Olha isso, mano Olha isso, velho Na moral mesmo, mano, na moral mesmo Vou ficar aqui na base, hein, vou pegar nitro aqui, vou ficar aqui na base, beleza, calma aí é? Ui, quase Ah, não, não, não, não, não, não. Quase, quase, calma, calma, respira Respira, calma, respira, respira Calma O foda é que a sexta é um pouco mais fácil que a... Aí Ah, mano, não, não, não, velho, não, não Não, velho, não faz cagada, mano O cara pede cagada ali, velho Beleza, tirei Calma, respira, boa Nice Nice, acabou a vim. Opa Aí, padrão não não não quase, calma, calma, calma, calma, calma, calma Calma Calma, calma, calma Mano, é muito difícil o Basquete Esse aqui ia ser mais fácil Aí. Quase! Quase mano, quase! Não, velho, não, não, ui Mano, aquela que o cara perde ali foi cagada, hein tropa, foi cagada, muito cagada mano Deixa a bola vir, deixa a bola vir. Aí, precisa Ui, caramba! Quase! Quase! Olha a cesta! Olha a cesta! Oi! Certa, boa Nice, o tropa, nice, nice, conseguimos Mano, dei uma assistência pelo menos aí tropa, não consegui fazer tudo mano Que também né, se eu fizer tudo também aí, já é demais né mano Nem o Michael Douglas joga bem, quer dizer, o Michael Douglas não, nem o... Nem o LeBron James joga tão bem assim mano Ih caramba, calma aí Janito, calma Ah mano, nós é o azul né mano, eu me confundi agora Calma aí, calma aí, calma aí, calma, aí, calma vira a bola ali aí aí a bola vai cair vai cair, vai cair vai cair vai cair vai cair cesta ui cesta aí caramba aí porra <risos> Ah, cagada mano olha lá ó a cesta do pai do lembrou de james pega está focando, olá lá bom Uh, que massa mano que da hora mano que eu, eu, eu gostei desse manto. Da hora agora... Mano nem sabia que tinha mano É que uma vez tinha e eles tiraram velho, agora botou de volta É mó massa velho Eu gostei mais do que o futebol mano, na moral mesmo Comenta aí o que vocês acharam Na moral mesmo Ah o pai domina no basquete né tropa, não tem nem como mano Aqui ó Ui Pega Pega Ó, tirei a bolinha, tirei a bolinha, tirei a bolinha aqui pra pegar a bola aqui, ó. Calma, calma, calma, calma, calma. É, é, é, é, é, Calma, calma, calma, calma, calma. Ih, caramba, calma, respira, respira. dá a volta aqui, só vou dar a volta, só vou dar a volta, só vou dar a volta. Vou dar a volta. Respira, respira. Ih, caramba. Vai sexto, sexta, sexto, é sexto, é sexto, é é garantido. E é garantido. É garantido. Boa MC Boa caramba Eu não ajudei mas eu só... só dei Quer dizer eu não fiz porra nenhuma Não consegui fazer nada Pô! Mano muito da hora velho Deixa o like aí tropa Vai vale a pena hein mano Achei que vale a pena mano Vamos lá aí Ui Já fiz a minha sexta pra garantir hein mano Olha lá, vou fazer mais uma. Pera! Nice, tropa. 4x1, mano. Pega nós. Pega nós, mano. Pega nós. Tropa, na moral, mano. Foda aí, Stapo Cão e o Lebron James. Qual vocês acham que eu sou, mano? Eu acho que eu sou o Lebron James, tá ligado? Quem tá. Não, eu também. Errou! Ui! Já fiz duas cestas aí, mano! Fiz duas cestas aí! Ui! Caramba, deu uma girada, ele deu uma doperada aqui, mano. vamos pegar uns aspiral ah, E calma, calma, calma. Calma, tô muito nervoso, calma. Calma, calma. Errou! Ui. Mano, se pegasse aquela bola, se pegasse aquela bola, tropa. Ia ser só uma cutugada E dá dois contra um, hein, tropa. Vou botar dois contra dois, eu não sei. É, dois contra dois. Que da hora, mano. Aqui, ó. Aí tô sem nitro. Tô sem é nito, velho. Calma aí, calma aí. Oi, mano. Se eu tivesse mais nito ali, aí, aí. Tivesse mais nito. Aí, caramba. Você no é um cara aqui sem querer. Vai, vai, vai, vai. Aí, pega a bola, pega a bola. Boa, boa, boa. Calma, calma. Calma, calma. Aí, sexta. Sexta. Porra. <risos> pega, mano. Pega o chute do gol. Olha lá, o cara passou pra nós, ó. Cara, deu aquele passe maroto, mano Ah, jogou muito, mano jogo muito Pega, mano, pega nós Ih, caramba Calma, calma, calma, calma Aqui ó, nós é Beleza, opa, mano vamos dar uma estratégia aqui, mano Pra chutar a bola, tá ligado? Calma aí E apertei o botão errando Ih, sexta, sexta Esquece Esquece, rapaziada vai ser x um hein Brasil e Alemanha, bora, bora, bora Brasil e Alemanha, tropa. Isso aqui, no, no, no Na verdade, tomou o contrário, né O Brasil na frente, só que o Brasil na, na frente Vai, acelera, acelera Mano, gostei desse modo aqui, velho Muito louco, mano Muito louco mesmo Jogando basquetinha aqui, pai Esquece, esquece Ih, caramba, ó lá, sexta Sexta. Se eu conseguir pegar a bola É sexto. Se eu conseguir pegar a bola é sexta Sexta, vai, vai, vai Não, não, ah, mano Passou, passou, passou Calma, relaxa, calma e agora é sexta Agora já é sexta Ah, não, não, não Mano, eu queria fazer sete a um não, não vai dar, não vai dar, não vai dar Já era, rapaziada, já era Não vai dar não, sete a um Mano, eu vou jogar mais uma, rapaziada, que eu gostei demais, mano Jogar mais uma só, que eu gostei demais Ó lá, dá pra fazer, ah, eu ia fazer comemoração, mano. Jogar mais uma, esse cara é bom, tropa Jogar novamente, beleza Bom, rapaziada, é bom jogar um modo diferente Um modo normal aqui, porque eu não tava mais achando É, mais achando basquete, ele não tava mais procurando sala Mas, rapaziada, se vocês gostarem daquele modo, eu posso estar tá trazendo mais pra vocês Vou jogar um modo futebol aqui, mano Mano, eu tava vendo ali que tem um modo, fut é... modo futebol americano, mano, muito irado, velho. Eu não tinha visto não, mano. Pensei que era a atualização só pra.. Eita caramba, quase, pô. Quase. Quase. Mas bora lá, rapaziada. Bora lá. Bora começar a jogar dessa bagaça aqui, mano. Calma aí, mano. Calma aí. Eu nem comecei a jogar ainda, pô. Ai. Inici aí, cara. Que viagem, mano. O bagulho muda de cor, velho. Beleza, eu vou ficar aqui atrás Nossa, que defesa Beleza Ai caramba, quase Quase foi, quase, quase, quase Eu acho, calma Calma De nitro, calma Calma não oh, mandou muito bem, meu filho, mandou, caramba Tá de Parabéns, meu filho. Caramba, o cara fez tudo sozinho lá. Pum. Ah, não. Foi outro cara que fez. Mas tudo bem. Mas mandou bem a bola. Agora é nós, rapaziada. Agora é nós. Pega. Defesa, hein. Defesa, hein. Pega nós. Pega nós. Ui, caramba. Quase, quase, quase. De nitro. Calma, calma, calma. Caramba, calma, calma, calma. Não, velho. Calma, calma, calma, calma, rapaziada. Calma, calma. Tô concentrado em voar, mano. Mas eu não tenho que voar, não. não. preciso voar agora, não. A tendência é defender. A tendência é defender, tropa. Mas vamos aí, que a bola não tá acompanhando, mano. A câmera não tá. Mano, aprendi a mudar de tela, rapaziada. Aí, foi. Foi. Foi. Ai, caramba, o cara defendeu, velho. O cara defendeu, tropa. Piscinito. Eita, tirei a bola. Sidney, calma. Calma. Opa, calma. Calma. Boa, boa, boa. Não. Aê, caramba. Porra. <risos> Jogo muito, mano. Jogo muito, mano. Pega nós, papo. Pega nós. Vi toda a jogada, mano. Fiz toda jogada! Pega nós pô! Caramba, mano! Fiz toda jogada, mano! Pega! Yes! Boa, boa, boa, boa, boa! Nice! Tira! Eu tô sem nitro! Tô sem nitro! Tô sem nitro! Calma! Ah, o cara pegou meu nitro, velho! O cara pegou meu nito mano! Vai, caramba! Eu tô suando, velho! Não, não, ah, mano, ah, mano. Ah, mano. Oh, na moral, rapaz, na moral, mano. Tô tristão agora, velho. Mas dá para virar, calma, relaxa. Eu acho, dá, dá para importar ainda. Ui. Se eu tivesse ido, mano. É tão, mano. Eu pensei que o cara ia jogar a bola pro outro lado. Aí, ó. Ah, mano, se eu pegasse a bola e não fosse certo, mano. Ah, mano, eu não calculei certo, mano. E vai, vai, vai. vai. Calma, calma, calma, calma, cá tá bonito, acabou tá bonito. Tá bonito, calma, calma, calma, calma, calma. Ui, caramba, tirei a bola. Tirei a bola. Mas não marcou como defesa, mano tirei a bola. Tô sem velho, tô sem Nito. Sai da minha frente, mano, sai da minha frente. O cara fica na minha frente, mano. Não quero hein, caramba. Tirei, caramba, tirei, porra. Tá me tirando, aqui é, aqui é goleiro. Calma calma, calma, calma, calma. Só preciso de nitro, calma, calma Oi Calma, calma, calma, calma, calma Eu de mais nitro ainda Não, não, não, não, não, não Oi Ui. Oi Ui. Vai, pega. Opa Opa Não Pegou o olé, rapaziada, pegou o olé, mano Caramba, mano, que olé lindo, velho que olé lindo, tropa. Na moral, mano. Na moral mesmo. Vai, pega, pega. Pega essa bagaça. Ui, se passasse reto, mano. Se eu passasse reto, mano. Eu... Não, não, não. Não, velho, não, mano. Na moral, rapaziada. Nossa, até cair aqui, mano. Na moral, mano. Ô, oh, fiz o golaço antes, tropa. Mas não vai dar tempo não, já é. Olha lá o gol, olha o oh, gol, olha o oh. oh, último gol do pai. Olha o último gol do pai. certo? Ui. Ah, mano, tô aprendendo a jogar, rapaziada. Tá muito boa ação, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Teve basquete, teve futebol. No próximo vídeo aí vai ter futebol americano aí, mano. Se vocês gostarem, baterem a meta aí. Eu não lembro a última meta do vídeo, mas o editor vai estar tá colocando aí pra vocês aí é isso aí rapaziada tamo junto até o próximo vídeo foi ó ganhei o prêmio ainda foi